Terremotos estão se intensificando cada vez mais e além de estarem mais frequentes, também estão cada vez mais fortes. Olha só: terremoto de magnitude 6,5 deixa 14 mortos no Equador, Peru, publicou Carta Capital. A publicação continua dizendo o seguinte: o tremor ocorreu às 12h12 12 hora local e teve seu epicentro no município equatoriano de Balao a cerca de 140 quilômetros do porto de Guayaquil e a uma profundidade de 44 quilômetros, indicaram as autoridades. Infelizmente, 14 pessoas perderam a vida, várias ficaram feridas e edifícios foram danificados como consequência de um terremoto de magnitude 6,5 que atingiu o sul do Equador e também seu vizinho Peru, segundo registros oficiais. A presidência do Equador publicou um balanço de 13 mortos, 11 na província de Ouro e 2 na província de Azuai. O saldo anterior era de 12, indicou ainda que, abre aspas, a pessoas feridas que estão sendo atendidas oportunamente nos hospitais, fecha aspas, mas não deu números, segundo a publicação do Carta Capital. E a publicação continua dizendo... Na cidade peruana de Tumbes, fronteira com o Equador, uma menina de 4 anos perdeu a vida após ser atingida por um tijolo na cabeça, de acordo com informações oficiais. Todas essas foram vítimas desses terremotos, que têm se intensificado e não somente estão sendo mais frequentes, como também mais fortes. Para você poder ter a informação na íntegra, você pode pesquisar por cartacapital.com.br.